Fala pessoal, vamos falar sobre hidrofugante para gesso, que é muito diferente de impermeabilizante para gesso. E qual que é a diferença? A diferença é que, por exemplo, se você tem uma placa de gesso, tá, ou um bloco de gesso, ou uma placa de drywall, uma placa 3D de gesso, tá, e você impermeabiliza essa placa, o que acontece? No meio dela, ela não está impermeabilizada, nunca estará impermeabilizada. Então, quando você joga água aqui, mesmo que a película de impermeabilização não deixe que a água penetre na, pela película né, e adentre a, a placa, no meio da placa ela estará ainda úmida e com riscos de continuar úmida e ainda absorver a umidade da parede do lado externo para o lado interno. Agora, e o hidrofugante? Hidrofugante não. Quando você utiliza o hidrofugante na massa de gesso, nunca mais aquela placa, aquele bloco, seja lá o que for, absorverá água. Por quê? Porque ele estará totalmente hidrofugado. O que, que significa hidrofugado? Hidro é água e fuga de fugir, ele foge da água. Tanto é que se você, numa parede, por exemplo, de gesso liso e com o hidrofugante jogar água, é como se você estivesse jogando água de mangueira no vidro. Ela simplesmente vai bater, vai escorrer e é como se ela estivesse permanentemente seca. É impressionante como o negócio funciona. Bom, para você ter um hidrofugante para gesso completo, 100% aprovado por todas as normas exigidas pelos entes públicos incluindo a norma DIN, que é uma norma de padrão alemão, que foi criada em 1912. O bloco Gesso é o produto ideal para você colocar na sua massa de gesso, para você fazer tanto o seu gesso liso na parede, quanto o seu, a sua parede com placas de gesso 3D, ou o seu, a sua, as suas placas de drywall, ou qualquer outro tipo de coisa que tenha, seja relacionada a gesso como por exemplo até a criação de esculturas tem gente aí que cria vaso de gesso, estátua de gesso e ou qualquer outra coisa de gesso e quando coloca isso no tempo, ao relento, o que, que acontece? o próprio tempo, né a intempérie, a chuva, o calor, a, o orvalho da manhã vai deteriorando a peça mas com o hidrofugante para gesso, essa peça nunca será deteriorada, ela pode ser deteriorada daqui a muitos e muitos anos como aconteceria com qualquer outra coisa, porque o agente corrosivo mais intenso que existe no mundo é o tempo né? Bom, e vamos supor que você quer reformar o muro da sua casa ou a parede externa da sua casa com placas de gesso 3D, por exemplo, certo? O que você faz? Você fabrica suas placas de gesso 3D utilizando hidrofugante Aí, você está com a sua parede crua, por exemplo, você está com a sua parede ainda no bloco, tá, no tijolo ou no bloco. Aí você, para um, agilizar e economizar dinheiro e tempo na sua obra, você pode já utilizar o bloco gesso, tá, tem que ser o bloco gesso. Isso deve ficar muito claro para você, por quê? Ele é composto de duas partes, uma parte líquida, é um polímero de silicone, e uma outra parte em pó, que são outros tipos de polímeros não revelados, ok? Então esse produto ele é 100% completo para hidrofugação de gesso Então se prepara a sua massa de gesso e coloca o hidrofugante de gesso, o bloco de gesso dentro da sua massa e aplica o gesso isso na parede, na parte externa, diretamente no bloco Aquela umidade que tem no bloco ela nunca vai passar por gesso liso, e a umidade que tem no ambiente né, nunca vai penetrar no gesso liso que você aplicou com o bloco gesso na sua parede, por quê? Porque o gesso está completamente hidrofugado, ele está fugindo completamente da água nenhum tipo de água vai conseguir atravessar e umidificar a tua parede Sabe o, o piso da sua casa? Tem o um rodapé, certo? Aqui na parede assim, tem o um rodapé Vocês devem ter visto aqueles descascadinhos que tem bem rente ao rodapé Então, o que, que acontece com aquilo ali? Aquilo ali é porque a umidade da terra empurra para os blocos do baldrame a umidade e aí o bloco absorve aquela umidade e vai molhando a tinta e a tinta acaba descascando por que isso acontece? Acontece porque não foi utilizado o bloco impermeabilizante para concreto, por exemplo, que é dessa mesma empresa que fabrica o bloco gesso. Se tivesse utilizado o impermeabilizante no concreto, não teria esse problema de descascar a parede ali no rodapé. E se tivesse utilizado o bloco, né, no caso se fosse uma parede de gesso, tivesse utilizado o bloco gesso na Passagem do gesso liso na parede, também não teria esse problema de descascar a tinta no rodapé. É um produto de altíssima confiabilidade, é um produto de altíssima rentabilidade também. Porque Esses dois tubos que você está vendo aqui, ele rende 360 metros de parede. Então quer dizer, é muita parede, é uma casa de mais ou menos 150 metros quadrados. Você pode utilizar só esses dois tubinhos aqui. Muito legal, né pessoal? E tem mais uma coisa, você quer ganhar dinheiro? Você pode ser um revendedor, um representante do Bloco Gesso. Para isso, você vai ter que entrar em contato com o número de telefone que vai ficar aí na descrição do vídeo. E também preencher o um formulário lá no meu site, beleza? Lembrando que o Gesso, ele ama, ele adora água. Ele absorve todo tipo de água que tiver por perto. Por isso, é fundamental que você utilize o bloco Gesso no seu gesso liso ou nas suas placas de gesso 3D ou qualquer coisa que você for fazer com gesso. É para isso que esse produto foi inventado, para melhorar a sua vida, para fazer você economizar dinheiro. E para você ter uma obra mais ágil, mais rápida. E se você quiser uma obra muito mais rápida ainda, o que, que você faz? Você levanta as paredes da sua casa, utilizando já os blocos de gesso hidrofugados. Meu, você tem uma parede, um bloco de gesso hidrofugado, em que o encaixe do bloco é milimetricamente preciso, e que a sua parede, já depois de levantada, está praticamente pronta, depois você reveste ela com uma camada de gesso liso, utilizando o bloco de gesso hidrofugado Cara, é impossível você ter problema com essa parede A não ser que o cara que faça a obra seja um mau profissional Mas se ele for um bom profissional, com certeza vai demorar muito tempo para você fazer algum tipo de manutenção nessa parede Já que você deve saber que de ano em ano né, você tem que fazer uma manutenção na sua casa trocar pintura ou verificar as molduras de gesso, verificar o encanamento, verificar a parte elétrica, tudo isso daí outra coisa super legal sobre o bloco de gesso é que é o gesso cola né? essa empresa ela também fabrica um gesso cola que ele se torna hidrofugante também então quer dizer, não vai ter problema da placa de gesso descolar não vai ter problema do gesso descolar da parede, não, o gesso liso descolar da parede lembrando que é o seguinte, tem muita gente que não sabe mais tem cara que acha que jogar cimento no gesso vai fazer com que a coisa fique mais forte ou jogar gesso no cimento também vai fazer com que a coisa fique mais forte. Não, não vai. É importante lembrar o seguinte, dentro do cimento já existe gesso. Tem 17% de gesso dentro do cimento, tá bom? Se não saber disso, fique sabendo. E uma outra coisa muito importante de você saber, tá? Se você tem uma parede crua, ainda no bloco, você deve lembrar que o gesso ele gruda no cimento, tá? mas o cimento ele não gruda no gesso, então se você tem uma parede de gesso liso aplicada na sua parede de bloco, se você jogar, chapiscar cimento na, na tua parede de gesso, com o tempo esse cimento vai desplacar, ele vai descolar da sua parede de gesso, porque o cimento, repetindo, não gruda no gesso. Mas o gesso ele homogeneiza com o cimento. Então você pode jogar, aplicar o gesso liso direto no cimento, preferencialmente hidrofugado. Correto? Então, vou com esse produto bloco gesso, eu tô falando sério, cara. Você não terá problema de umidade na sua parede, na sua placa 3D e em nada que você fizer com o bloco gesso, esculturas, vasos, estátuas, qualquer outra coisa que você fizer utilizando o bloco gesso, ok? Olha só pessoal, bloco gesso líquido, bloco gesso pó, dois produtos que misturados forma um terceiro produto capaz de hidrofugar o seu gesso com muita eficiência. Eu vou deixar na descrição do vídeo um telefone em que você vai falar direto com um representante da Bloc Gesso e você vai citar: "Olha, eu vi no vídeo do Yuri", tá? Isso é muito importante você falar. "Eu vi no vídeo do Yuri do Casas de Gesso". E aí eles já vão saber que sou eu e você vai ter um atendimento preferencial, podendo se tornar um representante do Bloco Gesso, ou podendo adquirir o produto e colocar na sua obra, cara, e nunca mais ter problema na sua vida. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando como que se utiliza corretamente o produto da Bloco Gesso, tá? E eu vou fazer um review de uma forma para placa de gesso 3D que eu recebi de uma empresa, que vai ficar para o próximo vídeo, para você ficar curioso, curiosa. Vou utilizar o bloco gesso na confecção da placa de gesso 3D dessa forma que eu já tenho E vou fazer também o preenchimento de uma parede com essas placas de gesso 3D hidrofugada que eu mesmo vou, vou fabricar E juntos a gente vai vendo o progresso disso tudo E depois também vou fazer uma experiência bloco gesso, no gesso liso, tá? para você verificar como que o negócio funciona então fique ligado nos próximos vídeos. Inscreva-se no canal e tchau.